E outra, galera, aí tem uma teoria lá, né, Quindim? De que nós veio do Big Bang, né? Certo. Teve uma explosão. Bum! Aí surgiu o Quindim. Teve uma explosão. Surgiu o <risos> Quindim. <Jin>. Monocatarina. <risos> não é nada é em vão, não, mano. Todo mundo tem um propósito nessa vida, galera. Todo mundo. Até você, viu, que tá me ouvindo. Você tem um propósito, mano. Às vezes você só não encontrou ele ainda, mas você tem um propósito aí. Todo mundo tem. Eu ainda me chupo o meu peitinho, mas chupo o seu. Cala ah o Dev Igor falou, o peitinho Marquinhos, eu não chupo o meu peitinho, mas eu chupo o seu <risos> Na entrada aqui É só nível 3 ou nível 2 dá para dar? Olha, dependendo de onde estiver o Wave, level 2 é matável, mas tipo, eles vão puxar muito Não vou me expotar, não, viu? Ó, vou cacetar eles aí é você, mano. Pode deixar. Valeu a pena não, a trade a galera, apanhei muito, velho. Obrigadão pelos dois meses okay, de saber cheguei. também, meu lindo. Tirei insta, curarei, paizão. Flash logo ou não? Eu tô com a lança. Eu tô sem Ui. flash. Ai, é verdade, por isso que ela ganhou então. Ela tá aqui ainda, se pá, viu, velho. Cuidado pra não tomar lança, se tomar uma lança, miô. Eu botei tudo aqui Mano, a ali fez dois campos gank, galera Isso aqui não existe não, mano Calma aí, Bota. eu preciso guardar meu keep, velho Porque ele sim tá aqui Pronto, só matar, amigão A Anida tá aqui também, rapaz Ele tem que ir na Nidalee, mano hum, Isso aqui foi triste Foi, foi meio Não peguei isso. nenhuma coisinha. Isso podia ter sido melhor, velho Ah, véi. Pô, é sério que eu joguei mal, véi. É sério, véi. Só que, tipo Pode assim, ficar. a gente deixa ele bater primeiro, que aí a Wave vira nele, ou ele não vai... Ah, ele tá ligado, Não, né? peraí, eu tô sem skill também, Quanto pô. Quantos segundos? Não dá, não. 5 sec. Porque a Senata tá lá ainda. Ó, vou tentar dar o W nele, ó. Pegou, pegou, pegou. Parei de tancar, véi. Falei que dá, Quindim. Hum. Vem com nós, velho. Nossa, vai, porque vai, eu, assim. eu joguei mal. Eu era pra sair vivo, isso aqui eu dei double-A ali, foi sem querer. Ah... Ó, se eu acertar o W nela, se liga, ó Quer ir tá final? Não, não, não Ai, meu Deus Insta curar pra nós Nossa, eu demorei, morri hein, mano Meu Deus, é um reset pro Quindim, mano Caralho, velho, esse boneco, cara Boa, garoto Boa, garoto, tá bom, tá bom, flash favor, pra caralho Na real, que eu vou ter que ajudar ele, acho bomba, pode aplicar, mas eu não É nóis de ti, César Tá doido, paizão? Ainda? Caralho, foi God, hein, galera? Olha o romizada dos pais, hein, mano? Caralho, ainda, hein, mano? Pô, é roubado sair da lane de suporte, hein, mano? Vá pro reto, velho Que bagulho roubado, mano, dá o Renato. Oi, sou Renata aí, mano Acho, Sei lá, esse cara aí é muito pai <risos> Alright! Tô até agora coletando Vou mandar sup-gap no alto, olha aí O cara vai se fumar de raio uhum. Toma, é família é. Ó, eu tenho nove participação, meu jungle tem 12 Ai mano, se eu não tomei esse Q2AZ Dá pra dar um passinho aí Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento. O que, que você está achando do vídeo e o que está que faltando pra agregar aquele adocicado da melhor maneira. Já deixa o like e ativa o sininho. Fala, Catateixo! A Selva você vale o que tem... Ai, mano, se ela não me estune, eu matava a Vane, velho Feels bad, man. Agora nós fedou, nós deu kill pra caralho É o tal do Coves e Bebes Mano, a true, galera, aqui, parece que, tipo assim Tem uma galera, grande parte, tem uns por Nos outros streamings que veio de LOL Eles tentam, às vezes, jogar um outro game Sem ser LOL, mas aí, eles passam um tempo Lá, e depois, jazinho Já volta, mano, pro LOL de volta Porque parece que não tem um jogo que cativa Tanto, igual o LOL, velho não, não tem um jogo, pá que... Parece que não veio outro até hoje E o LOL tá aí há mais de 10 anos, né, mano Minecraft, Minecraft sabe... será? Ahn Sabe uma parada que eu acho triste? Por exemplo, eu e você joga há muito tempo já, tá ligado? Há muitos anos. Quando a gente uhum. vai jogar qualquer outro jogo, a gente não tem, tipo, sei lá, a mesma fixação com o jogo, tá ligado? Não tem como. É a gente isso, joga hein? rápido de outra coisa, véi. Sim, é, é isso que eu quis dizer, véi, tá ligado? Agora, por que, mano? Que é assim, aí? É? Acho que, legítimo, a gente é viciado no Loh. Que é isso mesmo, véio. é o craque do jogo, galera Mas tipo, eu consigo ficar sem jogar LOL, tá ligado? Também, o é o problema. fácil que A gente só não sente a mesma felicidade jogando no outro jogo, tá ligado? Ah. A mesma vontade, honestamente E o público diminuiu também? Não, mas é normal, mano Ah, você fala nos jogos novos, Felipe? É, foi rápido, né mano? Parece que passou o hype um pouco rápido, velho Nossa, essa luta vai dar muito ruim pra nós, mano Tentei salvar o Yas aqui da melhor maneira Ô oh, isso? você tem notícia do Dudu? Tão falando que ele não é uns três dias aí. Caralho, não tenho não, mano. É sério? Ele tem uns três dias aí? Um dos que uns dois, dois, três, algo assim. Caralho, sabe disso não, mano. Ó, é começo de mês, mano. Começo de mês o cara tinha que estar tá tryhard, velho. O dinheiro falou aqui que ele tava doente, que ele tá doente. Ah, tá. Ah, lesionou na calistenia, como é que é? Pô, será que eu junto reto aí, mid pra dar GG? Mano, ah, vou juntar aí, velho. E Ai meu to... Deus! Pode vir, pode vir. Achei que eu ia tomar a lança ali, velho. Nossa, Nietzsche César! Gameplay! Sai, Vane! Fogado! Meu Deus, sobrou pra nós, família. Ai, meu Deus, eu não quero te matar, não, amigão. Ah, os caras paia. Ó o Quindim, como vai. Ali ele apertou os botão tudo. Essa lança pegou, aquela ali mentiu mesmo, hein, mano. Esse cara tá tchutada assim, mano, esse cara aqui do Lance Toma. Será que dá pra pegar uma dele aqui de ladinho, ó? Pique. Toma, toma também. o dano da minha ult, mano, nível 1. Caralho, 408, mano! Oxi! Eu tô forte, né? Pra mim não é brinca com os caras aqui ainda, mano. Não, eu não quero te bater, Quindinho! É, aí, E aí, galera, como é que é o mistério agora, hein, mano? Tem algum recado em especial aí? Quer falar alguma coisinha pra galera? Pra nós? Mano, aqui todos tem assim, um, um resto de dia ótimo aí, mano. Isso é isso. Cara legal, hein, galera? <música>